Boa noite a todos, boa noite aos irmãos que estão acompanhando lá nas redes sociais, convido a vocês a fechar os olhos minutos, vamos serenando a nossa mente, esquecendo um pouco os problemas lá fora, vamos... Nos conectando com o nosso anjo da guarda, esse irmão que nos acompanha desde o nosso nascimento e vamos pensar em Maria, mãe de Jesus, essa irmã abenegada. Que é um exemplo de amor, de abnegação junto aos próximos. E essa irmã que nos leve ao seu filho, ao Mestre Jesus, que nos deixou o Evangelho com todas as suas passagens vividas por Ele, exemplo de amor, de caridade, compreensão. E ao nosso Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em Seu nome. Nos leve a Seu Pai, Criador de tudo e de todos. E com a prece que nos deixou, possamos homenageá-lo, pensar nesse Deus Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Vinde a vós, a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tems ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Meu nome é Mário, hoje estarei aqui com vocês, falando de uma passagem do Evangelho. Buscar e achareis capítulo 25 essa passagem do evangelho ela norteia a nossa vivência aqui no planeta e no evangelho na primeira sessão desse capítulo ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará Aqui é um pequeno sinal, uma abertura para nós, que Deus, seus bons espíritos, estão à nossa disposição, se assim quisermos. Pede e vos dará, buscai e achareis, batei a porta que se vos abrirá. Aqui, Deus demonstra para nós que nós estamos, temos acesso ao que precisarmos, ao que buscarmos. Quando um filho pede para o seu pai um pão para sua mãe, o pai e a mãe não lhe dá uma pedra. E para nós, perante Deus, é a mesma coisa. Deus sabe o que nós precisamos e como nos atender. Do ponto de vista terreno nosso aqui do planeta Terra, buscar e achareis nos leva a um princípio do trabalho e por conseguinte uma lei do progresso, porque nós somos filho do nosso trabalho, nós pomos as nossas forças, a nossa inteligência, a favor da nossa evolução. Na infância da humanidade, nos primórdios, tempos primitivos, a nossa inteligência era muito reduzida. Era mais voltada para a busca dos alimentos, para se proteger das intempéries e dos inimigos. Então, era voltada à sobrevivência, à busca da alimentação. Mas Deus nos deu algo mais além do que os animais receberam. Esse desejo incessante, esse desejo pelo melhor. Então, essa busca, ao longo do tempo, ela nos permitiu as descobertas, o aperfeiçoamento da ciência. E essas buscas, essas evoluções nos levaram ao aprimoramento moral. E esse aprimoramento moral, que é o ponto que nós vamos chegar aqui mais adiante. Deus não nos, nos isentou do trabalho, nem do trabalho braçal, nem do intelectual. Esse último intelectual, se nós não tivéssemos essa evolução, estaríamos ainda na infância, no instinto, a infância da nossa evolução, com instinto animal ainda. Dessa maneira, nós somos os filhos das nossas obras. E o mérito dessas obras será recompensado do que acordo com o que nós fizemos. Mas Deus não está sozinho. O plano espiritual é, também nos colocou à disposição a assistência dos espíritos bons. Que eles vêm unicamente mostrar-nos, contribuirmos com a nossa missão aqui nesse plano para atingir as nossas metas, para conseguirmos os nossos caminhos. E dessa forma, nos ajudar com as pedras que surgem dos nossos caminhos. No livro dos Espíritos, tem uma questão 910. A pergunta, o homem pode encontrar nos Espíritos... Uma assistência eficaz para superar as paixões. As paixões aqui estão num sentido, não um sentido amoroso, mas assim, num extremos alguns vícios, alguns é, exageros, apego a coisas que nós temos, as coisas materiais. E aí a resposta, se pedir a Deus... E ao seu anjo guardião, nosso anjo da guarda, com sinceridade, bons Espíritos certamente virão ajudá-lo, pois essa é a missão deles. Então, temos a Deus, temos aos Espíritos bons, todos disponíveis de uma certa forma, não é essa palavra disponíveis, mas estão prontos se nós quisermos essa ajuda, é, nós estamos aqui na, na Terra, que é para nós uma escola, uma escola para a nossa evolução espiritual. Então, fazendo um, um paralelo, né, as nossas aulas aí em tempo de escola de matemática, português, geografia, ciências e. No ensino médio e no universitário, aí, as matérias técnicas, essas matérias trazendo para a nossa vida, para a nossa existência aqui, são aquelas situações que passamos no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, vizinhos, as situações de trabalho. Pessoas que não conhecemos, que vemos, temos contato aí ao longo de nossa vida, situações de trânsito. Então são essas as aulas que nós estamos aqui diariamente. E para passar por essas provas que se apresentam, né? Deus conhece as nossas necessidades. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. A questão que eu falei anteriormente com relação às paixões. É necessário, o necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. Jesus afirmou, não acumuleis tesouros na terra. Onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões o desenterram e roubam. Aí vamos a mais uma pergunta do livro dos Espíritos para nos ajudar aqui na, na compreensão. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Sim, às vezes com pouquíssimos esforços, o que lhe falta é... É a vontade. E há tão pouco entre vós que se esforçam. Voltando à questão de nós estarmos aqui no planeta, nós estamos aqui diariamente nas nossas vivências, nossos, nossas buscas pelas questões materiais que nos proveem o nosso dia a dia. Mas a gente tem que buscar também, nós temos tempo para tudo, né? para dormir, para se alimentar, para trabalhar, para ver uma novela, um jornal, para sair, com, se encontrar com os amigos aí no fim de semana. Assistir um Netflix. Mas a gente precisa, da parte espiritual, ter esse contato com o Evangelho. Esse evangelho aqui, pequeno, é o evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é o nosso maior parceiro na nossa vida terrena, com relação a leituras e conhecimentos, para que possamos entender as situações que nos apresentam na nossa vida. Esse aqui eu ganhei da minha avó quando eu tinha... quando eu era adolescente. Eu tenho ele há é mais de 30 anos, quase 40 anos. Mas, as, ao longo do tempo, a gente, no nosso dia a dia, vai sendo consumido pelas questões da nossa vivência diária, das nossas necessidades. E nós estamos num num planeta que é nos as mídias as questões de consumo nos, nos impulsionam muito e nós deixamos de lado os livros e principalmente este aqui e isso que é a parte mais importante que nós precisamos e que nós vamos entender mais adiante que são as ferramentas que nós temos que nos ajudam a aumentar a nossa compreensão com relação às provas que se apresentam durante a nossa vida, situações que nos colocam em xeque, situações que a gente perde paciência, situações de inveja, de orgulho, conflitos. E nós temos um, um contato com um livro que tem todos os os ensinamentos, as passagens de Jesus aqui na Terra, seus exemplos, parábolas, para nossa reflexão. Aqui foi falado em palestras anteriores sobre a evolução do Espírito. Quando a gente não tem muito conhecimento, a gente sofre pela dor e acaba aprendendo pela dor. Foi falado da fé raciocinada quando você está lendo o Evangelho, você acaba criando esse raciocínio de ah, será que é isso, será que é assim, é assim. Às vezes a situação acontece na nossa vida, a gente consegue ter uma percepção melhor de condução daquela situação. E é uma outra forma, o conhecimento né, do Evangelho é através também da oração, né? a oração a Deus ao nosso anjo da guarda, não só para pedir nos momentos de aflições, mas para agradecer também, isso é muito importante, pedir sabedoria, resiliência, coisas que são, vão preencher o nosso espírito com, com informações boas para a gente seguir na nossa jornada. E para... Eu recebi esse livro com... na minha adolescência, mas durante a minha adolescência e por muitos anos, eu também não peguei este livro. Hoje eu nem consigo ler porque a letra é tão pequena. Quando eu era adolescente era possível. Hoje eu tenho que ir para os maiores. Né? Mas aqui eu queria exemplificar esse essa situação de a gente ter o contato com a, com a doutrina, ter o contrato com a palestra. Eu, no salão dos Centros Espíritas aqui de Itatiba, de São Paulo, por um, praticamente aí, mais de 40 anos, assisti as palestras e a gente assiste, sai começa a se envolver com as coisas do mundo. Né? E, então, quando a gente tem um momento para... Que sejam cinco minutos num dia. Para ler um trechinho. Tem um trecho. Aqui, aqui não dá para vocês verem. Tem um número. Um trechinho que a gente pegar de manhã. Um trechinho que pegar à tarde na outra página. Assim, ó. Isso aqui. Não mais que isso. A gente vai criando o hábito de ter o contato com o Evangelho. E esse hábito vai nos ajudando nessa evolução. Tem uma parábola que Jesus contou, em certa ocasião, que é o semeador. Jesus estava na praia, estava sentado ali na areia, e a, o povo, a multidão, começou a se aproximar dele. E um barquinho se aproximou e parou na praia. Aí ele foi até esse barco, ficou nesse barco, e começou a fazer um contar algumas parábolas para o povo que estava ali de pé na areia. E essa é que o semeador. O semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, onde o semeador vinha, e caía algumas no caminho. E vieram as aves e comeram essas sementes. Outra parte dessas sementes caiu em um solo que tinha muita pedra. Então, era uma areia, um, uma terra muito rasa, porque era coberto de pedras, pedregais. Então, a terra não era suficiente. E aí, logo nasceu, aí como a terra não era funda, o sol veio e queimou a planta e secou, porque não tinha raiz. Uma outra parte dessas sementes caiu num local que tinha espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a planta. E, um, e finalmente a outra parte caiu num, numa terra que deu fruto. E aqui Jesus falou de uma proporção de quantos frutos deram. Uns deram 100, outros deram 60, outros deram 30. E aqui Jesus fechou... A parábola falando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é uma passagem no Evangelho de Mateus. Então, para a gente fazer um entendimento aqui um pouco, e ligando com o que eu estava falando com relação ao contato com essa ferramenta aqui. O semeador é Jesus. Jesus que é o nosso guia, o nosso orientador, né? e o modelo. A semente é o Evangelho. E nós somos os diferentes locais onde essa semente cai. Né? Aquele no caminho, nas pedras, nos espinhos e na terra que frutificou também. O que, que significa essa parte que nós somos essa terra? Nós somos diferentes uns dos outros, nós temos um entendimento diferente das coisas. Então, simboliza a diversidade da evolução do ser humano. Então, muitas vezes a gente está num local, numa casa espírita recebendo a informação do Evangelho né? a gente ouve essas lições e a gente quando se retira essas lições, esses ensinamentos não batem no nosso coração então a gente aí, sai pra rua, segue a nossa vida e não e aí nós temos essas, essas situações tem algumas pessoas que são essas sementes que caíram no caminho, com relação à oportunidade que foi perdida, que não, que, assim, não estávamos é, abertos, com o coração para ouvir, como Jesus disse no finalzinho, que tenha ouvidos para ouvir, que ouça. Então, que nós saibamos uh, entender as oportunidades que nos são apresentadas para a nossa evolução. Que nós tenhamos contato com o Evangelho, muito importante. Porque Jesus falou que meu reino não é deste mundo, existem muitas moradas na casa do meu Pai. E para nós é a mesma coisa. Nós estamos aqui, nesse momento aqui no planeta Terra, estamos em evolução. Nós não estamos aqui só para adquirir as coisas materiais, os, os bens. Porque lá na, mais adiante, quando desencarnarmos, essas coisas vão ficar aqui. Nós temos a posse de tudo isso, são posses transitórias. Vão ficar para herdeiro outras pessoas que a gente às vezes nem imagina mas o que nós vamos levar para o plano espiritual dessa existência que nós tivemos aqui o que, que eu, nós evoluímos o que, que nós aprendemos aquelas situações que são as nossas aulas de escola aquelas situações todas com parentes nosso dia a dia, amigos chefe como é que nós nos posicionamos diante dessas essas situações todas são situações para nos prover uma evolução, um ensinamento. Mas a gente tem que estar com o coração sensível, aberto, de perceber essas situações, entender a dificuldade de um irmão que está, às vezes, sendo agressivo com a gente. É difícil, é difícil. Mas o contato diário com essa ferramenta... Ela ajuda muito a gente a entender, porque ao longo do tempo nós vamos raciocinando e vamos fazendo a nossa reforma íntima sem saber muitas vezes. Às vezes a gente fica sabendo por amigos, os parentes, falam nossa, como você mudou. Não de ficar aquela coisa chata, um beato, não é isso, mas de atitudes diante de determinadas situações. É isso que eu... O Busca e Achareis, que eu quis trazer aqui, que eu pude ter oportunidade aqui de, de estudar e trazer para vocês, para nós, na verdade, né Porque primeiro para mim, quando estava fazendo a preparação. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e convido-os a fechar os olhos Fazemos uma pequena prece de encerramento em agradecimento a oportunidade de estarmos aqui reunidos que possamos nos dar a oportunidade de absorver algumas palavras para a nossa reflexão Precisamos desse tempo de reflexão para a nossa evolução e que saibamos que esse, esta gotinha possa ser um, um caminho edificante para a busca do conhecimento e entendimento de todas as situações que nos são apresentadas na nossa vida. Que Deus acompanhe a todos, que assim seja. Thank you.